Então, vamos lá. E a carta é... Inteligência! Que carta linda! E vamos complementar com esse outro tarô. você pode estar se perdendo em sua busca de procurar fora o que você só encontra dentro de você você pode estar muito apegado a uma rotina ou situação que está vivendo se esforçando muito em segurar algo que não está gerando resultados satisfatórios você está enxergando talvez pelo ângulo errado, vendo somente a situação parada e impedimentos que vêm de fora, atrapalhando a sua colheita, a sua prosperidade, o campo financeiro. Mas a carta da inteligência com a carta do imperador e três de paus, é você não se envolver emocionalmente com o que você vê do lado de fora. Não esperar mudanças fora de você. Porque você tem o poder dentro de você para mudar como enxerga uma situação. Acenda sua luz interior, acolhendo as emoções que vêm e vão, sem se deixar influenciar por elas. É você ser a mudança que você quer encontrar fora, tendo a compreensão que aos poucos, no devido tempo, o exterior mudará sim. Porque você solta internamente a situação e passa a vibrar em outra vibe. Logo, não tem como não mudar, entende? O poder de começar agora o que você quer encontrar no futuro ou como você se vê daqui uns anos é seu. Está em suas mãos dir ir se preparando para outro patamar na escala da evolução. Se é uma paixão que você está sentindo ou buscando fora, ou dúvidas que você está tendo sobre alguma situação, é o momento de acalmar a mente e buscar respostas dentro de você, sem medo de colocá-las para fora. Então, siga a sua intuição. Não fique preocupado, pensando muito nessa situação. Acender a sua luz, confiar em você, que vai dar tudo certo, tá bom? E vamos trazer também uma mensagem do oráculo. Então, vamos lá. A Carta da Leveza A vida pode ser bem divertida com leveza, bom humor e entusiasmo. O fluir está na forma como reagimos aos fatos, que é o que falamos na leitura. Tenha mais leveza, solta o que precisa, confia em você e acenda a sua luz. Até o próximo vídeo e gratidão!